Olá, eu sou a Dani Mangini e hoje separei algumas afirmações positivas para atrair a prosperidade, a riqueza e a abundância financeira para a sua vida. Não importa de onde você veio, ninguém nasceu na pobreza, tudo é uma questão de estado mental. Todos nós somos reflexo da luz criadora que gerou tudo nesse universo e nessa vida. Essas afirmações agirão na parte mais profunda da sua mente, no seu subconsciente. Geralmente, é no subconsciente onde estão guardadas as nossas falsas crenças. E essas afirmações positivas agirão limpando, reprogramando e alterando o seu estado interior, vibracional, emocional e mental. Antes de começarmos a nossa prática, Quero te dar alguns conselhos. Faça esta meditação por pelo menos 21 dias, de manhã, de tarde e de noite, se possível. Você também pode escutar a qualquer momento do seu dia. Quando estiver fazendo alguma atividade física, limpando, organizando a casa, cozinhando, trabalhando ou até mesmo dirigindo. Lembre-se, quanto mais vezes você escutar estas afirmações positivas para a prosperidade, mais essas palavras reprogramarão, limparão o seu subconsciente de toda a pobreza interior. Você é a ressurreição da vida. Você é o filho do Criador e merece uma vida de abundância e de felicidade. Tome uma respiração bem forte, bem profunda. Sorria. E vamos começar a nossa prática. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo, porque eu sou merecedora. Eu tenho consciência do meu valor, dos meus pensamentos. Eles são grandiosos e eu permito, eu aceito receber todas as coisas boas da vida. Eu sou muito valorizada no meu trabalho e sou muito bem recompensada pelo meu bom desempenho. A cada dia que passa, me torno uma melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio a prosperidade de todas as formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todos os lados. Eu sou merecedora e atraio tudo que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerada pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e a outra parte eu gasto com amor. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui na minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada. A cada dia que passa, a vida supre melhor todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu atraio todo tipo de riqueza. Eu recebo qualquer tipo de prosperidade abundante. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar em apoio para projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e eu sou altruísta. A lei da atração funciona como um ímã que atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui para mim. Amo compartilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto minha felicidade ajudando os outros. Agradeço ao universo por toda a prosperidade, bênçãos em minha vida. Quanto mais eu agradeço, mais surgem motivos para ser grata. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Vamos repetir todas essas afirmações por mais duas vezes. Lembre-se de fazer pelo menos por 21 dias para ver as mudanças mais profundas na sua vida. Tome outra respiração profunda e repetimos mais uma vez todas estas frases. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida.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 Namastê.